Ouça agora a palavra Amiga, com o Pastor Arantes. Agora eu quero fazer uma oração por você e pela sua família. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós apresentamos esta vida em oração